Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário com esquema, né, que a gente resolveu trazer aqui nesse VEDA que é o tal do parceiro literário No caso, eu não sei quem é meu parceiro ainda a Carol tá aqui, escondida, baixada Salve, salve galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui nesse canal maravilhoso, nesse canal incrível nessas duas pessoas incríveis pra ser o parceiro literário do Norb eu espero que o menino Norb tenha gostado da surpresa porque por isso, creia, irmão, é 15 Eu estou aqui para lhe fazer algumas perguntinhas São cinco perguntas relacionadas ao mundo dos livros E eu não sei se eu caprichei nas perguntas Talvez sim, talvez não Então vamos à primeira pergunta é verdade. A pergunta de número 1 um já é bem trágica Porque sou desses E é a seguinte Se você pudesse escolher algum autor Seu autor favorito para você ver no seu último dia de vida Qual seria e por que seria esse autor? Escolher um favorito para alguém para ver no último dia de vida? Ah, eu acho que não vai ser novidade para quem está assistindo, né? Pra quem tá sabendo que provavelmente eu escolheria, na verdade agora que eu tô falando, tô pensando em dois, mas eu acho que eu escolheria Daniel Galera. Sabe por quê, meu gente? Porque Daniel Galera escreve livros muito realistas, ele escreve livros contemporâneos, escreve romances de formação, e todos têm uma lição muito legal a ser passada, então eu acho que nesse momento fatídico, né, nesses últimos minutos, últimos momentos de vida, acho que eu podia ouvir uma palavrinha de consolo, uma palavrinha ali, né, que desse uma, uma acalmada na situação. A pergunta de número dois já é uma pergunta mais light, e eu quero saber quais são os seus cinco livros favoritos. Light? Uma pergunta light. Tá, vamos Vamos lá, meus cinco livros favoritos. Na verdade é difícil. Eu vou dizer cinco, mas o resto, mas tipo, a pessoa não sabe, né? Cinco é tão pouquinho... A menina que roubava livros, A Arte do Correr na Chuva, Até o Dia em que o morreu, O Gigante Enterrado e Dois Garotos Se Beijando. Ai... É difícil demais A pergunta do três 13 é uma pergunta que eu gostaria que as pessoas me fizessem ou não Mas é a seguinte Se você pudesse escolher um livro, um único livro pra você deletar do mundo Apagar ele, tirar ele de todas as estantes, De todas as pessoas que você odeia muito esse livro E você leu ele e não gostou Qual livro seria? E por que tanto ódio nesse coração? <risos> Ultimamente tá sendo fácil de responder, não, na verdade eu não sei qual eu vou dizer, porque teve alguns que eu realmente não gostei de jeito nenhum recentemente Mas eu vou dizer aqui, sabe o que? Vou pegar e vou mostrar, cadê ele? E o livro foi, ó, Um Passado Sombrio, de Peter Straub Gente, esse livro aqui, pelo amor de Deus, eu não gostei, ah, somente Inclusive, tô, inclusive, ó, a minha vida ali A pergunta de número 4 é uma pergunta que eu não sei se eu poderia fazer Então, Carol, me perdoa Mas é a seguinte, eu queria que você indicasse um livro pra mim Como você é um bom conhecedor de minha pessoa Eu queria que você indicasse um livro pra mim Um livro que você acha que eu vou gostar Que faz parte dos gêneros favoritos que eu tenho Indica esse livro pra mim Que eu vou ler ele Eu vou fazer um vídeo lá no canal Então, quero que você me indique esse livro E também tem que ser um livro que eu não li ainda, né, amigo? Vamos caprichar no negócio aí então me indica esse livro, por favor. Como é que eu vou saber os livro que tu leu? Calma, tem que saber. Ah, eu vou indicar três livros. O primeiro é O Nome do Vento, que eu acho que você vai gostar muito. Os personagens são muito legais e tem uma fantasia muito massa também, apesar de ser muito grande. O Nome do Vento. Você já leu todos os livros, como é que eu vou saber? Tá difícil de saber aqui, então eu vou, vou jogar mais dois aqui na roda. Vou jogar O Jogo da Morte, de Ursula Poznansky. E vou jogar também A História de Edgar Saltelli, de David Roblesk. Então eu espero, espero que você goste desses livros Espero que essas leituras sejam prazerosas Porque pra mim foram muito legais A pergunta de número 5 é a seguinte Se você pudesse formar o casal perfeito O casal dos seus sonhos Com dois personagens que você gosta demais E entregar esses personagens pro seu autor favorito E escrever uma história sobre eles Quais personagens seriam E por que eles dois É difícil também achar personagens favoritos da pessoa Mas eu vou dizer aqui Quote, do nome do vento, e Selena, de Trono de Vidro, porque eles dois são personagens muito. Legais, interessantes, e eu acho que o autor para escrever a história deles vai ser Kazu Ishiguro, que escreveu O Gigante Enterrado, que eu li ultimamente. Porque eles dois são personagens que tem muita essa questão explosiva, eles têm muita questão de se envolver em briga, se envolver em confusão, mas ao mesmo tempo ter alguma coisa internamente dentro deles que eu acho que o autor ia trabalhar muito bem e ia sair uma história, com certeza ia comprar. Quem não ia, né? As duas próximas perguntas são perguntas pessoais, são bem básicas, assim, só pra fechar o vídeo realmente, e eu gostaria de saber. O seguinte, quais são as suas três comidas favoritas? Porque nós, como as duas pessoas gordas que amam comer, tem as suas comidas favoritas. E eu gostaria de saber quais são as suas para saber também se a gente pode prolongar a amizade por mais alguns anos ou a gente para por aqui mesmo. As minhas três comidas favoritas são realmente deliciosas e saborosas. Eu vou seguir uma sequência de um dia que seria tipo a café da manhã, almoço e jantar com essas refeições. Então, tapioca com ovo mexido e um queijo de coalho, filé parmegiana e pizza. Gente, eu amo pizza todos os dias da minha vida. Amo pizza. E a minha última pergunta é a seguinte, eu gostaria que você, menino Norbi, se definisse em três palavras, assim, podem ser elogios, podem ser defeitos, mas se defina em três palavras pra gente te conhecer melhor. Essa pergunta é totalmente, assim, básica, porque na verdade eu não tinha outra na hora, então... Vai, essa mesmo. Quis acabar comigo aqui no canal. Mais uma pessoa, né? Que veio pra. As eu são muito desses, né? Deu pra perceber um pouco ao longo desse tempo. Mas não, não daqui, daquela coisa. Porque eu fico querendo, sabe? Eu fico querendo ajudar as pessoas. Eu fico querendo me. Sabe? Ter, fazer as coisas das pessoas é, altruísta. É às vezes isso é tão ruim, às vezes, porque a pessoa né, fica se dando mal na vida. Talvez trouxa seria a palavra certa. Mas não, eu vou dizer. O que é que eu vou dizer? Eu não tô bem, não! Eu procuro, já fugir da palavra, né? Já tô aqui na frase, no contexto Evitar fadiga na minha vida Então eu, eu, sabe? A questão do escapismo tá sempre presente no meu ser Então é basicamente isso aí Bom, gente, então foram essas as minhas perguntas Carol, muito obrigado pelo convite Eu amei participar aqui O canal de vocês é lindo demais O conteúdo, todo o carinho que vocês têm E que vocês colocam aqui nos vídeos É algo que realmente me inspira E Norb, eu espero, irmão Por isso, creia que você tenha gostado das perguntas e que eu não tenha fugido, assim, muito da proposta. Muito boa sorte pra vocês também no VEDA, pois são corajosos, fiz uma vez, não sei se farei mais. Enfim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê numa próxima. A 15! Agradecer a Léo imensamente a este irmão que nós, né, conseguimos ao longo dos anos e agradecer o convite, né, que foi feito na verdade por Carol. Pra participar aqui junto da gente, nesse parceiro literário, foi um grande prazer dividir esse espaço aqui no canal com vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Curtam o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Também acessa aqui o canal de Léo, que é um leitor a mais, eu vou deixar nos cards e no box de descrição. Segue a gente em todas as redes sociais pra ver o que tá rolando por aqui, porque como ele acabou de dizer, a gente tá em veda e tem vídeo todo dia. Valeu! Acabou! Ui, ui. Eita. Lúcia, bota a linda para dentro.